ideia e o ideal do pensamento associativo. Nós temos várias perspectivas e formatações do que induz o formato das coisas. Temos julgamentos que apropriam propriedades e, com isso, condicionam uma certa verdade, a habilidade de ver um conceito ou uma visão de mundo atribuída a uma perspectiva singular, o mundo físico tem uma singularidade única sobre interações e leis da física. Com isso, estas singularidades partem de ideais atemporais que se adaptam às propriedades de cada ambiente. Essas ideias atemporais são imutáveis, estão fora de tempo e espaço. Com isso, naturalmente, a forma das coisas é formatada pelas condições e necessidades que essas condições atribuem ao sujeito que vê a situação como um problema e busca constantemente a solução e a suavização das interações no mesmo ambiente. Desta forma, a materialidade tem duas formas, tem dois versos, um verso absoluto, imutável, que se apresenta proporcionalmente ao grau de consciência do ser, em um verso abstrato, formatado, induzido pelo próprio ser, suas visões e suas perspectivas. Destas perspectivas, o ser atribui a essas propriedades certos condicionamentos. Com isso, naturalmente, ele julga em seu universo pessoal, ele percebe as formas e ele vivencia as mesmas através de sua estrutura psíquica. Com isso, essas essências não físicas trazem através do aparelho psíquico, uma certa fisicalidade ao próprio ser, com, toda, com todo o um universo unificado pelo mesmo, onde esses versos trazem consigo uma estrutura que representa, qualifica e quantifica a forma com que esse ser dialoga, e se comunica com o universo comum. Com essas comunalidades, podemos dizer que o ser vive em duas realidades, a realidade própria e a realidade comum. Desta realidade, o ser tem sua filosofia. Convivendo de maneira conveniente no universo comum, constituindo de maneira a trazer as propriedades que melhor lhe apetecem ao seu universo comum. Com isso, ele teoriza a melhor forma de interagir neste universo comum e traz soluções em uma interação quase que substancial a sua própria vida tendo essas unificações desses versos e tendo ciência desses versos o ser pode através da agência condicionar pensamentos escolher o pensar, atribuir o foco e o ideal que as suas ideias irão percorrer e com isso traçar a sua jornada de forma a responder às condições do ambiente com idealismo, realismo e transcender as limitações através da forma que o mesmo ser dá as condições do seu ambiente comum, naturalmente condicionando sua própria vida, naturalmente condicionando a forma com que esse ser interage em um ambiente comum e com essas comunalidades o ser quantifica e qualifica seu próprio amor próprio. Obrigado e até.